Falar que seja bem-vindo ao podcast Arquitetando. Por aqui eu divido estratégias e técnicas para ajudar você a projetar softwares como um arqui expert E no conteúdo de hoje eu vou trazer dicas extras para você utilizar melhor o MDL na sua modelagem de dados. Então bora lá. aqui sem mais delongas, vamos aqui para minha lozinha virtual passar né, pelas principais dicas para ajudar você a fazer bons diagramas né boas visões da camada de dados a primeira dica que eu te dou é em relação às cores é importante que você mantenha uma certa coerência delas beleza eu gosto de trabalhar com cores padronizadas pode ver que todas as minhas entidades aqui né todas elas estão é, parecidas aqui as cores são iguaizinhas tá vendo todas são iguais as cores é, não mudam tá você pode utilizar as cores para organizar o seu modelo de dados o seu diagrama então por exemplo você poderia ter vários conjuntos de tabelas né um conjuntinho aqui é, sobre pessoas um outro conjuntinho sobre é, dados né, sensíveis dessas pessoas é, um outro conjunto né, que poderiam ser informações por exemplo de cartão de crédito etc um outro conjunto de dados referente às compras dessas pessoas né? e aí cada conjunto desse de entidades ter uma cor tá? você pode utilizar as cores para organizar as suas visões então é uma boa prática tá bom se tiver muitas entidades né, e são vários conjuntos ali de micro databases utilizar as cores é uma ótima sacada beleza e assim um ponto importante né é manter sim a coerência aqui tá a, das cores você vai manter tudo igualzinho né padronizado as cores é, daquele universo de, de entidades né vai fazer ali um carnaval de cores né sem ter um objetivo claro para isso beleza é importante que que se tenha uma harmonia e uma coerência na escolha das cores beleza Bom, Outro ponto importante é o tamanho, pode ver que o tamanho das minhas entidades, é, elas estão aqui nesse desenho, de certa maneira, padronizados. Ó. Eu tenho um tamanho padrão aqui, pode ver que todas são parecidas, né? E aqui também, ó, em geral, quando eu coloco principalmente uma do lado da outra, né, eu tenho o tamanho aqui igualzinho, né? É, por que, que eu faço isso? Porque quando eu coloco as entidades com tamanhos padronizados, né? É, o meu diagrama fica mais elegante, ele fica visualmente mais, mais bonito, né? mais agradável. Então, um diagrama mais agradável, tá? pega essa dica aí, um diagrama mais agradável faz com que as pessoas queiram ler ele, queiram é, entender ele. Tá? E um diagrama pouco agradável, né? um diagrama poxa, com um festival de cores, com as setinhas aqui todas tortas né é, com tamanhos uma entidade gigante a outra pequenininha é, sem uma certa padronização vai fazer com que as pessoas é, olhem para aquilo ali e falei poxa complicado de entender ou visualmente desagradável então ela vai tentar dar pouca atenção para aquilo né e rapidamente dar uma batida de olho ali já de socar vai pensar em outra coisa porque não é agradável para o cérebro né dela para os olhos dela e para o cérebro dela não é agradável então ela vai dar pouca atenção Então é muito importante tá esse aspecto visual de um diagrama é, ele precisa passar a mensagem Claro né isso é o mais importante tem que ter o, o conteúdo correto mas se você não se preocupar com esses detalhes da entrega né de entregar um, um artefato visualmente bonito né padronizado com as cores equilibradas você vai ter esse problema de engajamento das pessoas quererem entender o teu diagrama, quererem ler o teu diagrama, ok? E olha só, tem mais um ponto aí, quando o seu diagrama ele é visualmente atrativo, né, as pessoas tendem a querer utilizá-lo mais, tendem a falar, ah, tem tal diagrama, abre lá para a gente dar uma olhadinha. Né? Então as pessoas tendem a consultar mais vezes o seu diagrama, principalmente quando ele é é, é perene, né? um diagrama feito ali para ter uma alta longevidade e diagrama de dados normalmente são? Né? É, então é importante se atentar por esse aspecto visual, tá? faz a diferença, faz a diferença mesmo que eu falo risco com propriedade, eu fiz vários diagramas que não eram tão né, atrativos e, e pr as pressas e fiz muitos, muitos, muitos, totalmente caprichados, assim, nos detalhes e esses que eu tive um, um capricho maior, né? É, que foi a imensa maioria dos meus diagramas, eu sou muito chato com diagramas é, teve um engajamento muito maior do que esses diagramas mais é, simples, feito as pressas ali. Então, essa entrega Faz a diferença, aqui Faz a diferença mesmo. Uma outra dica, aqui Pode ver que os diagramas que eu apresentei para você aqui, nenhum deles a gente tem as setinhas sendo cruzadas. Então, eu não tenho uma situação assim, por exemplo. né Se eu tivesse uma situação como essa, percebe como fica estranho? Ó? Eu tenho aqui é, um cruzamento da, das setinhas, né? E se essa setinha aqui tivesse a mesma cor dessa setinha aqui, eu ia ter dubiedade eu não ia saber se uh, essa conexão tá vindo para cá ou se ela tá vindo para cá né então eu ia ter uma dubiedade no tocante a direção das setinhas né Ia ficar difícil de interpretar então é, fazer com que as setinhas não se cruzem é importante e se elas por acaso né precisarem é, ter né, ser cruzadas assim é importante que elas tenham uma cor diferente, tá? Para ficar claro que essa aqui está indo daqui para cá, né? E essa aqui está indo daqui para cá, beleza? Muito importante também, tá? Porque se você não utilizar desse tipo de artifício, né? Para deixar clara a direção das setas, você vai ter dores também. Né? no tocante aí algo mais grave ainda do que a aparência do seu diagrama que é o entendimento do diagrama talvez o time interprete incorretamente o seu diagrama uma outra dica que eu te dou né é fazer uso do link do mdl que é este conector é o único conector na verdade né que o mdl tem para dar a direção e também a cardinalidade o mdl ele possibilita que você coloque né um texto aqui para deixar claro do que que se trata essa passagem de bastão aqui tá então a gente recomenda que você use a, a setinha aqui na ponta né para indicar a direção, então olha só: aqui por exemplo, eu tenho, né? Isso aqui é um modelo lógico, né? Essa aqui é a entidade de mensagens, né? E aqui eu vou consumir a minha mensagem, eu vou ter o ID da mensagem aqui. Então eu tô dizendo que daqui eu tenho um, né? Eu tenho um registro que é o ID da minha entidade né que no modelo lógico não é presente então na ponta né eu tenho a indicação do N aqui eu tenho a indicação do um e na pontinha eu tenho a indicação do N lembrando que é bem importante que você faça isso aqui coloque aqui descrito né a cardinalidade um do lado de cá pontinho pontinho n do lado de cá poderia ser um para um beleza ou poderia ser n para n tá no modelo lógico a gente acabou não tendo aquela entidade intermediária para isso e utilizar o link é uma ótima para isso uma outra forte dica que eu te dou é fazer uso do black box né o black box ele ajuda demais no na sua modelagem para você não precisar representar várias entidades né imagina que a partir desse black box aqui eu poderia ter inúmeras entidades sendo ligadas né é, a partir dele e eu não, não quero representar isso, tá? Eu não quero é, ficar colocando todas essas entidades aqui, então o que, que eu faço? Eu coloco o meu black box, né? Essa caixinha preta aqui ela é em destaque, né? Ela fica é, pintada aqui em um tom mais escuro, né? Exatamente para indicar que é uma entidade que eu não quero detalhar, eu não quero colocar o que mais está ligado a ela. Informações de dentro dela, como eu coloquei aqui, por exemplo, né? Aqui eu tenho os fields, né? Da minha tabela. Aqui não, aqui eu não tenho nada, né? É simplesmente uma caixa preta. É o black box do MDL, né? Eu não quero detalhar o que eu tenho aqui e nem as ligações que eu tenho a partir dele. Só que me interessa, né? É, para esse diagrama é que eu tenho essa entidade sendo utilizada em algum momento. E por fim, aqui algo muito importante aqui é a gente trabalhar com esse conector o de composição, né? Demonstrando qual database, né? É, está compondo ali aqui eu tenho uma camada, né? Pode ver que aqui é uma é uma é, parte, né? No nosso mdl. Assim como esse elemento também é uma parte, esse também é uma parte, né? e eu tô deixando claro que ele é uma composição do meu database tá vendo tem aqui a composição indicando que ele que tudo isso aqui para cima né é parte da nossa caixinha preta aqui beleza então é, é bem importante usar esse elemento aqui ele vai ajudar demais né a entenderem a visualizarem que isso aqui tudo né todo esse elemento aqui faz parte desse banco está dentro desse banco né, compõe este banco. Então, é, eu super recomendo, principalmente quando a gente tiver ali vários databases, né, o uso dessa prática, ou seja trazer ali o elemento de database para o seu desenho, né, e compor ele com as partes, né, inclusive aí a gente subcompõe com as entidades. Legal, Ark. Então este aqui é o último vídeo da nossa série onde eu explico para você como utilizar o MDL para compor a sua camada de dados para representar a sua camada de dados. Lembrando que ele é parte de um conteúdo maior, um conteúdo onde a gente entra no detalhe e explica tudo sobre como utilizar o MDL para desenhar os seus modelos de dados e se você quiser assistir esse conteúdo ele já está 100% disponível no nosso canal do YouTube Beleza então fica o convite de você correr lá para assistir esse conteúdo caso você ainda não tenha assistido e se você gostou desse conteúdo Ark deixa aquele like maroto para gente porque isso ajuda a divulgação desse conteúdo a chegar para mais pessoas que, como você, também estão querendo se tornar arquitetos experts. E também ajuda a gente a entender que esse tipo de conteúdo que nós fazemos com muito carinho faz sentido para você. Beleza, Ark? Então nós ficamos por aqui. Um super abraço. Até mais.